Com a agricultura caso seja eleito presidente da República. Bom, primeiro momento, não atrapalhar quem queira produzir. No segundo, buscar solucionar os problemas que você tem. Que grande parte passa, obviamente, por decisões de quem estiver sentado na cadeira presencial. Tem muita coisa acontecendo. Estou preocupado, tendo em vista cada vez mais dificultar o trabalho de vocês, começar a vender terra para estrangeiros. Nós poderemos colocar em risco a nossa, ainda, né, garantia alimentar. O senhor pensa em termos de políticas voltadas para o homem do campo, que é o, aliás, que movimenta esse país e então, tem ajudado a recuperar o economia do país? No momento, você tem problemas. Primeiro, o, o presidente que não atrapalhe quem queira produzir. O povo o problema com a possível mudança ali Lei para a ICMS do setor rural. Nós temos que tipificar as ações do MST como terrorismo. Nós temos que modificar a Emenda Constitucional 81, que relativizou a propriedade privada no campo ou na cidade. Buscar recursos para infraestrutura, de modo que o que se produza seja escoado de forma economicamente viável. É isso que a gente tem que buscar. Como é sobre a legislação sobre defensivos agrícolas? Está em discussão no Congresso? A discussão, de que dependesse de mim seria diferente essa propositura. Né? Hoje em dia é a Anvisa que decide a liberação desse, desse, desse material. Quero agora trazer também para a responsabilidade para o Ministério da Agricultura. O que depender de mim, apenas o Ministério da Agricultura. Decidiria a liberação indefensiva. Então, o senhor apoia o conteúdo da proposta como está, sendo ser discutida na comissão? Olha, eu não entrego a bancada ruralista. Na minha opinião, eu apoio exatamente que a Anvisa fique fora dessa liberação. Uma preocupação dos produtores está ligada aí à questão da violência, então. Né? O que o senhor tem como dizer isso? Não termos de. Eu tem. Acredito que, dependendo de mim, o homem do campo vai ter fuzil em sua propriedade. Eu acho que isso vai ser Opa. radical. Valeu. Eu acho que isso não é ser radical doa, É você ser inconsequente, irresponsável e deixar o homem do campo desarmado A mercê de MST e outro tipo de bandidagem É igual roubo e furto defensivos A pena é abaixo de 8 anos Ninguém vai para a cadeia por causa disso Foi bom você citar a questão da MST E com relação à reforma agrária Reforma agrária você pode continuar fazendo para a agricultura familiar Não você invadir propriedade, quem quer que seja, para forçar possível reforma. Invadiu para mim a tua fazenda, a tua chácara, a tua casa, o teu apartamento, para mim isso é um ato criminoso, tem que ser repelido com retaguarda jurídica para você fazer essa ação. A Copa 10 completa 40 anos. A Groubrasí é uma feira que cada ano cresce mais. Como que o senhor vê? Qual é a mensagem do senhor para essa cooperativa que tanto cresce? Olha, crescem basicamente porque a população mundial cresce 70 milhões de habitantes por ano. Você tem que produzir mais. Hã? Você vê, a própria população da China é um, perde 1 um bilhão e 400 milhões de habitantes, tem grandes negócios conosco aqui e tem que continuar é, dessa forma. A sua população está transformando de rural para urbana. Então, mais demanda por alimentos e variados. A política está desacreditada. E qual é a mensagem do senhor para esse brasileiro que é jovem, que é trabalhador, que quer acreditar nesse país e ainda num candidato honesto? Olha, o Brasil que nós temos é esse que está aí. Não adianta você procurar no outro... Na Via Láctea, só tem aqui, né? Então você tem que acreditar e fazer tudo para mudar. E eu estou sendo, de uma forma ou de outra, uma opção diferente para 2018. Por isso, com toda certeza, o meu apoio, o Lula fora de combate, está em primeiro lugar disparado. E, obviamente, isso vem da credibilidade, de exemplo, de honestidade... E de respeito a todos do Brasil. Deputado, uma última questão: se o senhor política agrícola, o senhor qual é o sistema de crédito rural, com esses planos de safra anuais, é a melhor maneira de incentivar o setor? Ou o que o senhor proporia de diferentes se o acha que... Alguns falam em privatizar o Banco do Brasil. Né? Eu sou contra. Quem é que, em grande parte, vai financiar com que taxa de juros é aí? Essa questão é para ser conversada. Ninguém está aqui para se apresentar como Papai Noel para vocês, mas longe também de ser Pinóquio. A gente é pisado,